E aí, pessoal, WordApp Zero na área, beleza, galera? É seguinte, mano, pra você que está empolgado aí com o lançamento do standoff off tá curtindo o jogo, eu tenho uma novidade muito boa. Eu já fiz um vídeo falando da, do que virá nas próximas atualizações do standoff entretanto serão atualizações polifásicas, então amanhã... Dia 19 do 4 será lançada a atualização 0.2.1, que irão incluir algumas correções de bug, tá? E, finalmente, vai ter as zonas de spawn, mano. Então, vai ter é, respawn aí para os CTs e para os terroristas, tá ligado? E vai ter uma... É, melhor aí de qualidade e etc. Mas o principal dessa atualização vai ser a zona de spawn. Quem tá jogando sabe que o spawn tá muito louco, né? Não tem spawn, O cara nasce do seu lado, nasce atrás de você. Agora vai ter as chamadas zonas familiares. Então vai ter uma zona de respawn, tá? E, é, segundo eles, a atualização será publicada a cada duas semanas. Então. Ou seja, amanhã tem uma atualização, daqui a duas semanas vai ter outra, tá? E a próxima atualização também é a 0.3.0, tá? Que vai incluir o aumento da velocidade do personagem, tá? Que ele tá muito lento. Vai ter o perfil do jogador com as estatísticas, KD e etc. E o um menu principal, porque hoje você já chega, já tipo... É, só tem um botão de entrar na sala, não tem o menu principal. Então, essas são as novidades, tá, galera, da versão alfa. E se você não é inscrito, mano, inscreva-se no meu canal que eu tô fazendo live de Standoff 2 direto, mano. Se você curtiu, deixa o like e compartilha aí com o máximo de pessoas que você conseguir, demorou? No Mas, no, mas é isso, tamo junto, eu fui...